E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando o Guilherme e também o Presidente G nas ranqueadas Confira o vídeo até o final, comentem, se inscreva no canal e bora pro vídeo E é isso aí, no pix da Game Dove que está na descrição, yeah! Nossa, veio de novo esse Gilly. Toma, pilão! Pra Ah! Se eu advierar te celebrado do facão. Isso só no que nada. Não é minha vez. Toma, pilão! A mãozinha já tá bom. Eu já enfrentei esse segui. de novo. Vai aproximar. Ah, toma. Eu preciso ficar espelho. Acerta nesse golpe dele ah, Coloca a sua perna Aqui acima Pilão! É. De novo. Toma! Só mais um golpe! Cabeçada na sua cara! You win! Yeah! Tentar guine não é fácil. Agarrão do urso! Agarrão do urso de novo? Agora você vai ver! Yeah! Só mais um golpe bem beita, beita, beita, beita, beita, beita. Ah, amiga, eu sabia! Que ia dar farofa. Round two. Fight. Yeah. Yeah. Eita! Agora é minha vez de dar o um pilão! Puxa vida! Ah, meu. Você <risos> que agarrão? Calma lá. Eita! Ah, cara. Vai ficar aí no... No Sonic do nada? Só mais um golpe. Gente! Ah, Vou defender aqui até eu ver a oportunidade para atacar. Tenho sem sangue. Ai, ai! Ah, meu. Não deu tempo de dar dado minha pilão. Final round. Vem, eta, sou esperto. Meu, aproximar aqui. Puxa vida, ah, gastou uma barra. Calma lá. Eu preciso atacar. Ai, gente! Oh. You lose round one. Fight. You lose nada. Eu vou recuperar isso. Eita! Fui dar minha cabeçada e nem saiu. Gente. Preciso ir pra cima por muito. Ah, não, não me agarra. Ah, cara. Ah, Chega, né? Toma, meu crushcalte! Vai, solta aí! Como pode isso? Vou continuar com a minha jogada. Indo pra cima, com muito cuidado. Toma! Agarrando o urso! Vai! Morre na cabeçada! You win! Ah, Pessoal, eu já enfrentei esse G também. Hoje só tá vindo pessoas que eu já enfrentei. Eita, para com isso! É que você vai ver. E leitura errada. Vamos lá. Tá. Ah, não pode. Toma, eu volto. Deu reverso ou não? Fica lá. Toma minha mãozinha aí, ó, na sua cara. Round 2 Tá vindo de vitória aí, mas Eu também tô Mas sim, meu, meu golpe não acertou Você vai ver Toma o um pilão, esse acerta gasto uma barra, mas acerta Agarrão dos Fritar esse presidente Logo que dá over shift, viu? Pra me afastar. Chega né com essa magia. Cai. Tchau. You win. Yes. Round one. Pule um pra trás pra você ver se eu não tomar pilão Eita Ficou pra lá, por que, que você saiu daquele gato? Vindo atrás de você Eita Tá morrendo, gente ele é aqui sem saída pra poder matá-lo logo. Ah! Dá lá meu lariat! Como pode? Como que eu vou te atacar? Vai ficar com essa magia, né? Puxa vida! Não! Não pode deixar ele encostar no chão, meu! Né? Senão vai ficar com essa magia! Fazer alguma coisa Toma, pilão Esse é certeiro Pra trás não, cara Uma cabeçada Por aí meu golpe Eita Fica, Fica aí Tá pra Ah não Puxa vida Não queria me matar nada PILÃO aéreo! Só mais um golpe, gente. Muito cuidado. Ah, fica dando um back. Deixa, gente. Minha paciência de chegar. Perto pra, pra matar logo. Só tem um risco. Eita não! Sofrimento! Toma pesada do F na cara! Yes! You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!